E aí pessoal, beleza? Rima HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então, bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Yeah. Mano, você é fraco, sinceramente, não pode. Tá Cata sempre fugando rima vai ter Detroit. Porque para mim, você é fraco, não tem rima no pente. Eu rimo em todo vídeo, tu se limita à vertente. Por isso, me evolui, o MT conclui. Se é um dilúvio de rima, rima o MT dilui. Seu nível diluindo como se fosse um copo, pra mim isso é muito fraco, no topo cê perde o copo uh! Como assim me limita em uma vertente, hoje eu vou pisar na cabeça dessa serpente cê vai entender só que matar em falta, rimou em seis anos, Detroit é só agora e eu já tava em alta uh! Uh!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 Sabe a rima em brasa, você não volta de ladinho, você vai voltar mancando pra sua casa. Vai dando como que eu chego tranquilo agora é no intuito. Eu não gostei do jeito que você remexe, eu rimo e ainda me remexo muito. Nada <risos> gascar, vai ficar igual a goma de mascar. Tá fudido, vai ficar esmagado. Olha quantos dentes tem pra te mastigar.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 Você vai perder pro Vito e pro seu egocentrismo. Vou fazer você se arrepender da palavra que você falou. Vitimismo. Quando eu falo de Nordeste, falam que eu sou vítima, mas tu não é da zona sul, eu só tô falando de onde eu venho, se tu tem problema, vai tomar no cu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 Chega e racha, esse seu é problema não é comigo, pau no cu. Vai lá reclamar com a taxa. Mano, agora é sem caô. A única coisa que eu reclamo é com a taxa da passagem do metrô. Aí é, madrão, pode crer, confesso que sou seu fã. Beijou laranja, então se prepara, tu vai beijar uma maçã. A ideia do cara, vai me dar um iPhone. Tá metendo um roupa? Faz favor, mantém seu nome.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 batida eu fico puto, toda vez que ele tá perdendo ele vem citar tá Naruto, aí já era meu verso incendeia, citar tá Naruto mas sou eu que mando nessa aldeia. Uhum!